O diretor-presidente do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o Del Trindade, ele visitou Três Lagoas na última sexta-feira e autorizou o início das obras de construção da nova sede do DETRAN em Três Lagoas, avaliada em 9 milhões de reais. Os serviços já foram iniciados com as instalações provisórias de água e energia no canteiro de obras. A nova sede do DETRAN será construída às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, onde funcionou o alojamento da antiga Fíbria, hoje Suzano. O complexo do DETRAN terá guarita, bloco de atendimento e área para vistoria veicular, totalizando mais de 2.320 mil metros quadrados de área construída. Além disso, haverá espaço para as autoescolas realizarem aulas práticas e provas, bem como uma cidade mirim que será frequentada por alunos para terem conhecimento sobre normas de trânsito. A previsão é de que a nova sede do Detran esteja pronta em oito meses. O prefeito Ângelo Guerreiro, o diretor-presidente do Detran e equipes da empresa vencedora da licitação visitaram o canteiro de obras. Aqui ao meu lado, o presidente do Detran, seu Rudel, que o Adjunto Neto e toda a equipe de engenharia estamos no local aonde nós fizemos o compromisso anterior com o nosso ex-governador o nosso atual governador Eduardo Riedel está cumprindo com aquilo que foi feito o compromisso anterior, a construção da nova sede do Detran. O novo complexo do Detran de Três Lagoas foi orçado em 9 milhões de reais. É um investimento de 9 milhões de reais, vão ter vários blocos de atendimento, mas aí já foi uma exigência do prefeito é, que a gente complementasse com uma área... Para autoescola, para praticar para exames e também vão fazer uma cidadezinha de trânsito, um detranzinho lá, para receber a criançada de Três Lagoas para os treinamentos de segurança no trânsito. Segundo o Rudel Trindade, mesmo com a construção desse complexo, a agência do shopping será mantida, bem como um local de alto atendimento será instalado na área central. Após a nova agência ser inaugurada, o Detran da Avenida Rosário Congro será desativado.